Eu sou a Tata e se você ainda não é inscrito neste canal, não esquece de se inscrever. Se você curtiu o tema do vídeo, não esquece de deixar aquele like. E hoje eu trouxe um convidado que vocês gostam muito que eu traga, meu amor. Bom, faz tempo que eu não apareço. Aí. Faz tempo, né? Saudades, né? Faz tempo que eu nem falo na câmera. Teve que ter collab de verão pra resolver Teve né? que alugar uma casa, o Google teve que alugar uma casa. Vocês não estão entendendo. Vocês por... não estão entendendo o que, que tá sendo esse projeto. A gente tá participando de um Olha. projeto do Google, collabs de verão, mas é numa casa, gente maravilhosa aqui em Floripa. Que atrás está uma vista. Eu tô até com uma produção linda aqui também. vocês ter noção de quantas pessoas daqui tá vão falar. Eu vou falar um, dois, três. Vão falar, ei. Um, tá. dois, três. <risos> ei. Seguinte. Esses dias eu vi numa fonte que eu sempre pesquiso uma lista de coisas que todo casal deve fazer pelo menos uma vez na vida. Tá Será que aí. nosso relacionamento tá em dia segundo essa fonte? Mas aí se não tiver feito, acontece que daí. Então o negócio é o seguinte. Se você tá aí Solteiro, já vai pensando, pô, quando eu arranjar um amor pra minha vida, eu vou tomar cuidado e eu vou começar já cumprindo coisas dessa lista. Nossa. Se tu tá namorando melhor ainda, chama tua namorada manda esse vídeo. É, faz vai junto, faz junto. Faz junto, boa, boa. boa. Né? Vamos fazer junto aí essa Guardo lista, então. fazer um vídeo então. aí pra ir fazendo junto com a gente, beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa da lista. Como <risos> assim, não, não chega a ser erótico, mas é uma coisinha assim de leve. Hum. Massagem a dois. Não, não. Ele não tá falando sobre massagem, massagem. Experimentar um spa juntos. Pô, experimentar um spa juntos. A gente já pensou top. nisso. Ó, oh, oh. Eu já, já tô gostando dessa lista. Mas já. eu já fiz, já, mas sozinho no aeroporto. Aham. <risos> Era um, uma, uma conexão muito grande. Daí eu peguei um, fiz eu uma massagem. Mais. Mas eu chamei um cara pra fazer a massagem. Tinha e o cara, ele chamei o cara. Pior que já me contou essa história e não né? foi um cara, foi uma mulher, não é? Eu não lembro, na real. Ah, Eu... não, não, não. Mas, pô, pô, mamão, peraí, peraí, peraí. Um spa é um spa, né? Uma é, massagem, É, não, mas é o mais pro... próximo, né? Pô, a gente nunca fez isso, não. né? Bem que aqui podia ter, né, Google? Vou, vou esperar o convite, tá, gente? Pô, oh, bem que podia convite. ter uma massagenzinha, né? Tá, então, primeira coisa da lista, é né? é? Segunda coisa, escrever uma carta de amor. Pô, amor. Bom, eu já, já, eu já. Ó, oh, ó, oh, oh. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu me defender. Na mesa de trabalho dele tem um bilhetinho que eu escrevi. Não é uma carta, uma carta nunca. Bilhetinho. Eu não Escrevo bilhetinhos. Nada. Lá no Quando começo... eu vou em algum lugar, não sei o quê, e aí ele tá dormindo, o que que eu faço? Bilhetinho. Bilhetinho é uma coisa muito fofa, gente. Não deixem se perder. Ai, Tata, mas eu mandei o WhatsApp descobrindo. É, o WhatsApp não dia. vale. Né? Não vale, cara. Tem bilhetinho. Bilhetinho. bilhetinho é... Parece que a pessoa ficou lá, ah, e... Ah, bilhetinho. Tu imagina a pessoa. Mas eu não escrevi nunca. Pegando papelzinho e. Mas acho que eu nem sei mais escrever, só digito. <risos> Próxima coisa, cozinhem juntos. Ah, já, já cozinhamos já. Bem pouco, mas já. Já, já, já. Já, já, já, já. Né? Já, já. Mas tipo assim, as quatro vezes. É. As quatro vezes no máximo. Fizemos o quê? Pastelzinho, já fizemos. É, o que mais, o que mais? Deixa eu lembrar. Pastelzinho, <risos> já fizemos. A quarta coisa é, fique acordado por uma noite inteira. A gente nunca fez isso. Já fez trabalhando? Ah, foda. Não é trabalhando com texto, é tipo, conversando, voltando papo em dia, fazendo outras cositas. Mas a noite inteira é foda, né? Ah, foda. mas pô, tu tá com a pessoa que tu ama Mano. ou não? A quinta coisa é, cante um dueto de karaokê. Ai, cara, uma vez, tu lembra disso? É. Bem no início do relacionamento, do nada, um sábado à tarde eu falei, quero um karaokê. Vocês meio que queria um É assim. verdade. Tu lembra? A gente pegou comprou um karaokê do um DVD assim falsificado. Na de época pagode. tinha DVD, Agora anos 90. Tá de mas só karaokê. isso foi até agora, só? Só Como o karaokê assim? que a gente fez? Não, a gente também cozinhou juntos quatro vezes. Tá bom. Um pastelzinho. Outra coisa. Hum. Vista-se a caráter para uma festa de Halloween. Cara. Ah, oh, mas nem tem Halloween rapidinho que aqui. Rapidinho aqui, ó. Primeira vez que o moça foi na minha casa, na, na época eu morava ah, ele chegou lá e tava meu pai e minha mãe. Meu pai tava fantasiado de padre. Não, é exorcista. Exorcista. Padre exorcista é <risos> muito específico. E minha mãe de bruxa. Ele conheceu eles assim. Ele chegou lá, amor, essa é a minha família. E eles indo pra uma festa de Halloween. Pensa na <risos> cena. Aí ele não curte festa. Não curte fantasia. Não curte... Não, fantasia eu gosto pra gravar vídeo. É. A festa, assim, eu não gosto Ponto, vida, tá não. tu tá me devendo isso desde o primeiro dia que tu foi lá em casa. Outra coisa, beijo de cinema na roda gigante. Eu nunca nem fui numa roda gigante. Eu também não. É, então, então não, não conta. Vocês já foram numa roda gigante? Só eu que nunca fui numa roda gigante? Eu tenho medo, na real, de uma roda gigante. A gente nem foi nunca num brinquedo radical. Roda gigante, gente. Vocês estão ouvindo <risos> isso? Ele acha a roda gigante um brinquedo radical? Pra mim é radical, cara. Eu só queria deixar bem claro aqui que eu topo todas as coisas que foram propostas nessa vida. Tá. tá bom, tá bom. Outra coisa, assistam o Nascer do Pôr do Sol juntos. Eu tô há uns seis réveillons propondo isso a ele. Vai começar o um ano. Mas esse junto com aquele de ficar. Não, tá dando. <risos> não, esse é o maior vídeo de DR do... Do... <risos> do YouTube. Mas igual a gente falou, não é culpa de ninguém. Hum. Ninguém se puxou pra fazer isso aí. Agora vem o gancho que eu quero falar com você, meu amigo, minha amiga que tá aí namorando há tempo ou não. Que vive botando a culpa no outro, porque a gente não faz isso, porque isso, a gente não faz nada. Não, mas eu sou chata também. É sempre também, a culpa né? dos dois. Não, mas é sempre culpa dos dois. É, mas eu sou meio chatinha É, é quando a pessoa é chata, é, atrapalha, mas é sempre culpa dos dois. Tem que haver uma cobrança também. É. Tem que haver, tem que expor os teus sentimentos e dizer: olha, eu queria muito. Pra queria mim, muito, isso. E ia ser muito isso. importante a gente ver o oh, nascer do juntos, então vamos. Outra coisa: subam uma montanha. Isso a gente já fez. Pô, é verdade. Pô, isso aí fez mesmo. Fez mesmo. A, mais de uma montanha. É, algumas montanhas. É. Gostamos de trilhas. Faça amor em um lugar arriscado. Arriscado. Queria a definição de arriscado. Peraí. Pode ser no banheiro do avião, no escritório. No banheiro do avião. Acabou. Então, tem um detalhe. Tem muita gente aqui, gente. Vou fazer um vídeo depois lá no escritório, tá, gente? Não, me diz. <risos> Aprendam a dançar juntos. Legal. Aprender a dançar, porque eu e tu não danço, né? Legal. A gente não dança. Vamos escolher aí um, um ritmo. O que, que tu ia gostar de aprender a dançar? É, axé. Axé é legal. Dançar igual não, a a, aonde lá. Aonde que ele vai praticar essa dança de axé? Pelo amor de pô, Deus. Pô, é legal, pô. Na festa fantasia, na fantasiana. <risos> Próxima. Nada em pelados. Gente, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Essa criatura nem nada. Nem nada. É não Nada. Nadar. Eu moro numa ilha e não sei nadar. Eu não moro numa ilha, é por não isso não que eu nunca nadar. saio da ilha. Eu não sei nadar. Eu só sei boiar, mas assim, eu lixo. boio com a cara pra dentro d'água. Só assim que eu consigo boiar. Morto. Próximo. Faça um passeio de bicicleta. Sim. Viu? A gente tá vendo uma, que a gente mais, é mais rutos. É uma Mais coisa natureza. Assim, mais natureza é. pra, todas as coisas relacionadas a... O que, que é isso aqui? Andar de bicicleta, em montanhas e tal. A gente já fez. Agora o lance mais aventureiro a gente não fez. Então tá faltando aventura, mano. no relacionamento. É verdade. Depois esse vídeo aí tá, tá... Viu? Tá sendo interessante, Tô, tipo, sendo tipo uma consulta com psicólogo de casal. É verdade. E eles Brincada, são... Obrigada gente. E eles você estão tem ajudando. Recriem seu primeiro encontro. Ai a gente já ah, fez. É... A gente já fez, é verdade. Ai que foi Ah, foi fofo. É verdade. Foi no cemitério, né? Foi. Bem legal, né? Bem legal. Não, não foi numa praça, <risos> né? Foi numa praça, foi numa praça. <risos> Tinha um cemitério. Tem que ser um mau sinal. Não, não. E Aqui, a gente fez pensando isso ainda. A gente ainda. fez pensando. É legal, é legal é, que dá oh, isso é legal, gente. Isso é legal. A gente tava, tipo, conversando e tal. E tava numa situação assim, num impasse ali. Vamos ser sinceros, isso, né? Isso, isso. Tava numa treta ali. Tava rolando uma treta. E aí a gente quis resgatar a essência do casal e tal. E a gente teve essa ideia. E funcionou. Foi isso. muito bom. Façam isso, façam isso. Próxima. Tá acabando. Beijar na chuva. Já, uhum. mas nada tipo meio Homem-Aranha assim não, né? É, não. Não, tipo aquela cena do filme, é. mas... É, já, né? Já, tipo assim, tava tirando a roupa do varal, é. recolhendo assim porque tava chovendo, aí deu um beijinho na chuva assim, né? Mas não nada, lembro desse Mas nada, nada muito romântico, Eu né? Não lembro desse não foi, dia, né? tudo bom. Não foi, a gente tá chovendo, gente, nada muito romântico, nunca foi, né? É que a gente não é muito romântico, né? Não é. Não é triste. Eles já viram um vídeo sobre romantismo? Ah, é? É. É um, é um formato moldado que não dá. Não dá pra viver aquele formato é romantismo. Tem um. Quem, quem inventou aquilo? Uma pessoa que precisava praticar sua é. arte. Então daí rola na música, na poesia, nos quadros, mas, tem uma ama, linha mas na ali, vida né? real é muito difícil. Tem uma linha, uma linha tênue ali é. entre, tipo, fazer um negócio bem forçado uhum, e fazer um negócio sincero. É, lembrando que essa lista, ela tá, tipo, muito romântica. Ela tá seguindo muitos padrões do romantismo. Você que já assistiu o meu vídeo falando sobre isso, não assistiu, eu vou botar no card aqui em cima. Sabe, né? Que, amor. Relaxa. É, é, pode é. ser. Igual Se Tu tá aí na noia, Ai, cara, meu relacionamento também, eu não cumpri nenhum item dessa lista, tô desesperado. Relaxa. Aí tu fica vendo lá, né, no Instagram. Instagram é o que mais tem isso. Pulando rosas né? e tu pensa, merda. Nunca ganhei esse quarto decorado de rosas Nossa. com esse coração de rosas na cama, nunca ganhei. Vai saber, né? É, que a gente que nunca acontece? sabe os bastidores das a gente pessoas. Não sabe o que acontece. Cara, essa próxima é muito engraçada. Promovam uma sessão de peidos. <risos> Oi! Como é que funciona? Casais que peidam juntos permanecem juntos. Não, não, não. Não, não, como é que é? Casais. Casais que, que peidam juntos permanecem juntos. Qual Que teoria M melhor é essa? Pelo amor de alguém okay, me ajuda. Melhor frase, Botar na camiseta aí. Okay. Alguém okay, me ajuda, gente. <risos> tá, peraí. Mas, mas isso quer dizer o quê? Mas isso quer dizer o quê? O primeiro peido na frente do outro. Eu nunca falei de peido. Peido é um assunto. Mas é legal, né? Ainda tem é tudo massa. a ver com relacionamentos peido e eu é nunca abordei isso. Venham aqui. Vem cá, vem cá. O primeiro peido é crucial, né? A intimidade começa a partir é, então dali. Isso significa... Não é só uma coisa superficial. O peito é, significa muito mais. Muito mais. Entendeu? Tem um negócio é. por trás ali. É, tem um negócio de intimidade. Tem um lance de confiança. Tem um lance de tu já não ter mais vergonha na frente daquela pessoa. Mas também não pode se passar porque tu já fica uma pessoa meio asquerosa, né? Fica muita vontade, né? Ah, depende, né? Depois de um tempo tem que ser natural, né? O que que é muito asqueroso? Defina muito ah, asqueroso. sei lá. O cara perdeu o controle, né? Ah, eu acho que... Ó... Não tem regra. Fica entre o casal, tá? Se vocês querem Acho que acordo. morrer focados, <risos> fechar a casa inteira, fechado, fazer um campeonato, aqui, cara, pode tem fazer. Tem cara, né? Tem um que cara que morreu. Comeu feijoada, se trancou no quarto, depois não, do almoço. Não, isso é sério, isso é sério. Sério, gente, não sei por que, que eu tô rindo. Ele se trancou no quarto depois do almoço e deu ruim pra ele. Morreu. E morreu. Não faz isso comigo, pelo amor de Deus. Porque morrer com o próprio peido. É triste agora morrer com o peido de outro, pelo amor de Deus. Resumindo, né, amor? Crie sua própria lista, cara. Só você conhecer o seu parceiro melhor do que ninguém. Eu espero. Vai ser a melhor lista do mundo. A lista, lista de mundo. vocês dois juntos. A lista do casal. Fica a dica aí de dentro de um relacionamento pro relacionamento de vocês. Que ele pode Colocar surgir ideias é infinitas, né? super sério. Essa é a nossa conclusão, né? Não se esqueçam que vários outros vídeos do Collabs de Verão tá aqui na descrição. O link tá bom pra vocês assistirem a playlist. Tem vídeo meu, tem vídeo do Moço, tem vídeo de vários outros youtubers muito legais. Vocês vão gostar muito. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito deixa aquele like se curtiu tempo Ah do e vídeo. agora o negócio que está esperando conhecer a casa Vamos lá vou ficou pegar aqui, a câmera aqui. aqui até agora para isso então vamos vou pegar lá. a câmera aqui pra mostrar pra vocês a casa não um quarto né E aí amor vamos Ó, mostrar para eles Olha só o quarto falei para vocês que era uma casona não falei falei que eu queria mostrar o restante Olha só tinha banheira podia ter gravado um vídeo na banheira podia vocês querem um vídeo de banheira, a gente pode programar outro dia um vídeo de banheira. Banheira de não, né, amor? Nutella? Podia ser, né? Questões sobre o casal na banheira, hum, não sei, hein? larguei aí, larguei. O que mais que tem? Esse chuveiro Esse duplo chuveiro aqui, de casal? De casal, é tudo combinando com a temática do vídeo, né gente? Olha a gente isso. podia tomar um banho agora só pra eles verem como é que funciona, podia, né? Podia, <risos> ah, podia. Tô de biquíni, posso? Vamos? Não, e eu queria mostrar o principal, né? A vista. Eu achei que ia falar o vaso. É muito legal Nossa, vaso? Preciso, ó. Tu vaso. ia mostrar o vaso? Não, não precisa, não precisa. Tá aí, vou... chovendo, mas tá legal. Eu tá vou descalço, legal. Eu vou, descalço eu vou descalço mesmo. A gente até contratou esse rapaz aqui olha, que ele tá fica que dançando. Contratou tá, ele só pra lançaram? isso. Lembra daquele lance do DVD, da época do DVD, que ficava aquele negócio do DVD assim? Então. É, ele faz isso, olha ali, olha ali que maravilhoso. Essa é a vista. Olha lá, rapaziada. Ele ficou ali o vídeo inteiro fazendo esse movimento? Ficou. Ficou assim. Olha lá, gente. A gente podia ter gravado aqui, ó. Mas não rolou porque. Olha só como é que tá o tempo. Essa casa é incrível, mano. Tá louco? Ai, gente, olha que lindo. Tem um lindo. trapiche ali. Olha que lindo, olha que lindo. Mô, vamos finalizar, finalizar o vídeo com um beijo. Vamos. Na chuva. Boa, a gente vai comprar boa. mais um Mas item. não tá nem chovendo muito. Ah, mas a gente isso tá... Dá só um beijinho, ficar. só um beijinho. Ah, tchau, gente. Valeu, rapaziada. Valeu, se inscreva no canal do Musa, Não esquece de clicar na playlist que tá o link aqui na descrição. Com todos beijo. os vídeos, né? Beijo. Todos, de todo mundo. lindo. Valeu, um é nóis.